Então galera, o Antitrix, para quem não sabe, para quem não conhece, ele é uma versão alternativa do Omnitrix, criada pelo Kevin, mas planejada, projetada pelo Vilgax, tudo isso no universo do reboot. E vamos conhecer um pouco mais no vídeo de hoje. Basicamente, o Vilgax, depois de algum tempo né, de ser enviado para o notificador pelo Alto Sobrecarga, o Vilgax ele enviou projetos né, para o Kevin do Omnitrix através de um sonho, só que sem o conhecimento do Vilgax, o Kevin arrogantemente ele decidiu fazer pequenas modificações no dispositivo, fazendo com que os alienígenas do Kevin se tornassem um tanto diferentes e mais poderosos do que suas variantes normais, mas também instáveis. Assim, não é que todos os aliens do Kevin são mais poderosos do que os aliens do bem, né? Isso vai de em para área depende do alien. Eu e o Luquizinho, a gente até já fez um vídeo, né, onde a gente listou quais são as diferenças dos aliens do Kevin para os aliens do bem. Enfim, clica aí no caso se você não viu esse vídeo. Mas falando aqui de aparência, o Antitrix ele é uma réplica improvisada, do um modelo da primeira temporada do Omnitrix, ou seja, o Omnitrix que é basicamente a mesma aparência do Omnitrix do clássico, tá ligado? No caso seria o Omnitrix clássico do Reboot, vamos dizer assim. Ele é marrom com duas tiras embaixo do mostrador, onde o símbolo ficou vermelho e aparecendo ao meio, lembrando a letra K é legal, né? Porque tipo, o Kevin, né? O K de Kevin, isso é interessante. Com a adição de quatro saliências de metal terminando em luzes vermelhas. Que isso é legal porque remete a, ao símbolo evolutivo, né? O símbolo das formas supremas. E também lembra os Omnitrix, né? O Omnitrix aí do, do Benzarro, né? Que também tem essas saliências, essas coisas que se assemelham muito a, ao símbolo do Super Omnitrix evoluído. Aí, só que quando ele é usado pelo Vilgax, o símbolo preenche a maior parte do mostrador fazendo com que parecesse a letra V. Isso é interessante, né? Porque o o Antitrix tem essa adaptação, tipo o símbolo do mostrador ele vai se adaptar ao usuário, né? Ver, divulgar, Kevin, entendeu? Isso é bastante interessante. Agora vamos falar dos recursos do Antitrix. Em geral, ele tem um modo ativo, ele tem a alteração de tamanho, e tem a compatibilidade de chave do Omnitrix, tem a mudança rápida e também esgota o tempo dele, né? Ele tem um modo recarga, por assim dizer. O Antitrix ele é um dispositivo de alteração de DNA, usando o DNA alienígena mutante contaminado que ele contém para transformar o usuário em um mutante monstruoso de qualquer alienígena híbrido no dispositivo. E segundo Duncan Royale, e sim galera, os ares do Kevin, eles são híbridos mutantes. Que assim, não é confirmado qual é a outra parte. Por exemplo, temos aqui o punho de cristal, a gente sabe que ele é um petrosapien. É, muitos teorizam que ele seria um Petrosapen subsapen, mas enfim, não vamos teorizar aqui, né, galera? Porque não tem nada confirmado. Mas ele é um Petrosapen e ele tem uma outra parte, né? Porque é um híbrido, então ele tem o DNA de uma outra espécie que é desconhecida. Entendeu? A espécie secundária que faz parte da hibridização não foi revelada. Nenhum alho a gente sabe qual é a outra parte da hibridização. Porém, tem vídeo no canal onde eu teorizo, entendeu? Qual provavelmente poderia ser. Esses áreas, né? O Luquizem também fez um vídeo sobre isso. A gente já teorizou quais poderiam ser. Mas assim, a gente não tem como saber com clareza. Primeiramente, que não foi confirmado e nem daria para deduzir. Por causa que, por mais que a gente achasse alguma semelhança com outros países, Mas assim, eles são mutantes, entendeu? Então, tipo assim, o quadrissuco, ele é roxo, né? Mas não é só a gente dizer, ah, é um tetramende fundido com uma espécie que tem a cor roxa. Não, por causa que essa parte roxa pode ter sido por causa da mutação, porque eles são mutantes, entendeu? Tanto que no vídeo que eu fiz lá, eu disse que ele poderia ser um híbrido de tetramende com atrociano. E atrocianos não são roxos, entendeu? Então basicamente é isso galera, depois tipo, a gente não tem nada oficial de quais poderiam ser as espécies secundárias na hibridização dos Ardo do Kevin, mas sabemos que sim, eles são híbridos e são mutações. Ao contrário do Omnitrix, o Antitrix possui apenas 11 alienígenas em vez de muitos alienígenas organizados em conjuntos de 10, confirmado pelo Duncan Roleal. Só que eventualmente o Antitrix possuirá mais alienígenas, já que o Kevin do futuro ele tem acesso ao Enormo Raptor, né? coisa que ele não tinha quando ele era criança. O Antitrix, ele tem um recurso de mudança rápido. Né? com que o Kevin mude de forma. Pressionando um símbolo no peito dos alienígenas. Que isso é uma função que a gente vê acontecer lá em Força Alienígena, né? O Ben, ele estava transformado no alienígena. Batia o Omnitrix no peito, já mudava para outro alien. Só que é aquela coisa, galera. No caso, no Universo Prime, falando aqui, né? É confirmado que não é saudável para o Omnitrix usar esse modo de mudança rápida. A gente vê um exemplo disso no jogo do Ben 10 o Alien Force Vilgax mas isso pode ser contado para o Prime também. Tanto que em Omniverse, o Ben ele ainda usa esse modo de mudança rápida em, em algumas ocasiões, mas é muito difícil. Geralmente ele faz assim, ele está transformado no Alien, ele volta a ser humano para depois virar outro Alien. Que esse seria o jeito certo, é como se o Ben tivesse aprendido a maneira certa em Omniverse, entendeu? Mas enfim, além disso, o Antitrix ele pode manter o usuário na forma alienígena por muito mais mais tempo do que 5 15 minutos o antitrix ele possui um recurso semelhante ao controle médio permitindo o usuário escolher mentalmente o próximo alienígena em que ele vai se transformar o antitrix ele, ele emite uma frequência mesmo quando ele não está em uso para que o usuário possa ser facilmente rastreado usando ele e o antitrix pode alterar o seu tamanho para caber no posto do usuário e ocasionalmente ao inserir a chave do Omnitrix Permite com que o Antitrix ganhe outros novos híbridos, como o Alien V. O que é curioso, né? Porque o Duncan não disse que era só 11, tá ligado? Como é que o DNA Sapsalechal estava ali se o Duncan falou que era só 11 alienígenas? Bom, galera, em relação ao posicionamento dos símbolos do Antitrix, eles geralmente estão localizados no peito das transformações. Só que tem algumas exceções, como no caso do Hotshot, né? Que ele usou o símbolo do Antitrix na clavícula, igual chama. E ao contrário do Massa Cinzenta, que tem o símbolo do Antitrix nas costas, o Dark Matter usa o símbolo do Antitrix no peito. As roupas dos aliens do Antitrix são armaduras genéticas para a maioria dos alienígenas. Tipo, no Ranking Bolt dá para ver né, que realmente parece uma armadura genética. Agora no caso do Quadrisuco é forçado demais para pensar que isso aqui é uma armadura genética, mas tudo bem. O Antitrix também tem avarias, inclusive o Lookzinho, parceirão aqui do canal, ele tem uma série no canal dele, né, que é avarias dos Omnitrix, né, já tem várias, né, ele vai fazer até o do Bio omnitrix Então, Lukezinho, já tá na hora você fazer as avarias aí do Omnitrix também, cara, tá lançado aí o desafio, beleza? Ó, oh, mas assim, o Antitrix ele tem como avarias que ele, ele pode ser afetado por campos eletromagnéticos como lasers. O Antitrix ele é hackeável, né, tornando o usuário vulnerável a ser controlado mentalmente. O Antitrix ele também pode criar uma combinação de todos os alienígenas que for adulterado por magia. Isso é legal porque foi mostrado lá, né? Isso como uma clara alusão né, ao Kevin-11 lá no clássico, né, tanto que muitos especulavam né, que ele ia ficar daquele jeito já para fazer uma referência ao clássico, só foi uma coisa que não aconteceu. E semelhante ao Omnitrix, o Omnitrix pode transformar aleatoriamente o usuário em diferentes formas. Só que isso foi num caso à parte, né? Que aconteceu lá no filme do Ben 10 contra o Universo Por causa que o Antitrix estava bugado mesmo Mas geralmente ele não faz isso não, né? De transformar o Kevin em Aliens errado, tá ligado? Os aliens que estão disponíveis no Antitrix São o Alien V, que é um caimera sui generis e Sapiens Celestial E galera, no caso, o Alien V Ele não tem todo o poder Sapiens Celestial entendeu? Ele só tem uma parte Por causa que o DNA é diluído, essas coisas Então foi por isso que ele perdeu para o Gigante Mas é como se fosse um Vilgax Que é muito poderoso, A né? gente vê no reboot que ele é muito boostado Com poderes cósmicos Mas não tão poderoso Não mais poderoso que o Gigante por exemplo, ele é o único que a gente sabe realmente, né? Quais são aí as espécies que são híbridas, mas todos os outros a gente não sabe qual é a, a segunda espécie, só sabe uma mesmo. Porém, no caso do Bash Mouth, a gente não sabe nem qual é a primeira, nem qual é a segunda. Ele é uma espécie desconhecida. planta é desconhecido e a outra parte da hibridização também é desconhecida. Tipo, ele não é um apoplexiano como muitos pensavam e nem um loboan. O loboan apareceu no filme, né? Do contra o Universo e a gente vê que não é nada parecido. Assim, a não ser que... O Bash seja um lobo mutacionado, né? Que, no caso, a gente vê que ele ganha mais atributos de força, né? Ele tem também umas capacidades de invocar metal nas, nas partes do seu corpo, nos dentes, entendeu? Então deve ter sido um lobo modificado ali pela mutação. Ou não, isso aí é só especulação, viu galera? Eu não tô afirmando nada não, porque não tem nada confirmado. O vírus, ele é um mecamorfo galvânico. E a gente sabe, né galera? Quanto que um mecamorfo galvânico mutante tem um poder avassalador. O Mau é um exemplo disso. Ele é muito mais poderoso que o guarda mecamorfo galvânico do Azimuth. Que a gente sabe que eles mostrou uns feitos muito da hora. Mas o Mau pode ficar muito grande. Ele pode petrificar mecamorvos, ele é muito poderoso. E o vírus ele também tem as suas, os seus feitos grandiosos, tipo no filme, o Vilgax, com uma parte do DNA do vírus, ele conseguiu terraformar todo o planeta Terra, e é porque ele estava só com uma parte do poder dele. Além dele ter mostrado, incrementar uma tecnologia que já estava já sendo incrementada pelo mecamorfo Galvânico. isso, isso tudo mostra o quanto ele é muito poderoso. punho de cristal, um petro aí, eles os poderes de cristalização um pouco diferenciados né do diamante o dark mata é um galvaniano só que ele é maior e ele tem aquele Aquele gel, né, que ele pode Cristalizar ou tornar um fogo, né Ele é um alien bastante da hora eu gosto dele Também temos aí o Hotshot, né Um pironita, um chama um pouco diferenciado né? O Enormorato, né, que é um vaxasauriano mutante, né, que ele também tem os poderes Do Godzilla, coisa que o Enormossauro no Reboot conseguiu demonstrar mais no, Na forma kicks né, disparando energia pela boca, mas no caso O Enormo rato é mais baseado em Um Velociraptor e não em um Estegossauro Como o Enormossauro. O Quadrissouro é um tetramendo mutante, mas ele não muda muito. O Rush, ele é um acelerano que ele demonstrou ter uma velocidade equiparada ao do r 8 A Mariposa é um laptop terreno mutante, ele mostrou uma diferença a Marta com Insectoid, ele, é, ele é legal. O Tornblade é, um, é uma Floral, né? um pouco mais espinhento, né? tanto que o nome dele aqui é horrivelmente espinhento, pelo amor de Deus. Mas ele em si mostra né? tipo uma aparência assim, mais amedrontadora, né? uma aparência assim, mais selvagem mesmo, ele em si é legal. Agora, o nome aqui na dublagem brasileira não é espinha, então é um nome muito ruim. Diferente do contra-corrente, né, que ficou um nome legal. Ele é um cascã, mas ele tem umas diferenças do enxurrada, que ele usa uma água suja, né, ele pode ter um controlador de lama, de lodo, essas coisas. Ele é muito legal, tem uma diferença legal do enxurrada. E o rank Bolt, né, ele é um pelarota arboreano, só que ele tem uns espinhos nas costas, né, que isso é bastante semelhante com o bala de canhão supremo, e esses são todos os que foram mostrados do Kevin no seu Antitrix. Como curiosidades, galera, até o filme Ben 10 vs. Universo, o Antitrix só havia sido referido com o nome Antitrix no marketing, né, em brinquedos, essas coisas, mas na série nunca tinha sido chamado de Antitrix, mas no filme é a primeira vez que ele é chamado de Antitrix. O Antetrix ele é semelhante ao Super Omnitrix de várias maneiras. Ambos foram criados por um vilão que pegou o projeto núcleo básico do Omnitrix e adicionou recursos eixos. Por conta própria, e ambos tornam os alienígenas mais poderosos em combate. Né? Os criadores de ambos são, de certa forma, um contraparte do Ben. O Antitrix também é semelhante ao B omnitrix no sentido do, de que as transformações são fusões de quaisquer duas espécies. O Kevin ele modifica o Antitrix regularmente. Quando o Vilgax inseriu a chave do Omnitrix no Antitrix, o dispositivo não foi atualizado como o Omnitrix. Em vez disso, ele simplesmente desbloqueou o DNA Sapiens Celestial, permitindo com que o Vilgax ele se transformasse no Alien Verde. Isso é uma clara referência à Supremacia Alienígena, né? Que o Super Omnitrix lá ele tem duas chaves, né? Para assim desbloquear o Alien X para o Ben poder se transformar. E galera, toda essa questão aí de como que o Kevin conseguiu os componentes híbridos dos Alienígenas do Omnitrix... Tudo isso iria ser revelado, né? Iria ser contado assim, a história iria ser contada. A equipe ia explicar isso futuramente. Só que, no entanto, as mudanças da Warner Media, né? Colocaram as coisas como detalhes sobre o Antitrix e os seus aliens em pausa, entendeu? Aí a gente não sabe se tipo, realmente vai ter ainda. Só se o Duncan confirmar, e dizer, vai ter. Aí, né? Mas até então a gente tá pausa em relação a isso, infelizmente. O Duncan também nos confirma que o nível de tecnologia do Antitrix é muito menor do que o do Omnitrix devido à natureza bruta da sua criação, a sua execução muito mais violenta e manipulação do DNA sendo apenas metade da operação em comparação com o Omnitrix. O Duncan, ele também confirma que se o Asimuth visse o Omnitrix, ele chamaria de trabalho de má qualidade. Do mesmo jeito que ele falou de todas as outras versões do Omnitrix lá no universo Prime. Coisinha mal feita e com função evolutiva. É pedir problema. Parece familiar. É. Nada mal para uma cópia barata. Ora, que aparelho inteligente, pelo jeito, vai durar para sempre. E ao contrário do Omnitrix, o Antitrix não transforma seu usuário nos alienígenas errados, né? A única exceção, né, no caso, foi quando o Antitrix estava bugado no filme do. Ben 10 contra o universo, mas é mais como se fosse um modo aleatório, bugadão ali, do que, que o que acontece com o Ben frequentemente. Olha só o que, que é rápido! XLR8! Ou não, XLR8. Isso é pura ironia! Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!